bora É o camaradinho dali. Ah, já matei aí. Beleza. Pronto. Camaradinha dali já tá morto. Deixa eu matar dois aqui. Vou tentar fazer essa primeira essa primeira fase que é toda de 12. Hein? Vou tentar, não garanto, porque querendo ou não, a, a K47 ela é muito chamativa. Eu vi se aqui dentro, não tem um notebook. Eu fiz essa fase aqui mais cedo, não achei a notebook não. Pode até uma K47 aqui, cara. Pera aí, vamos pegar. Vamos pegar só... Por precaução, mas eu quero fazer essa fase de 12. Rodou. Beleza, galera, beleza, beleza Bicho, é 2 é muito boa Eu tô procurando uns notebookzinhos, cara Porque mais cedo eu não achei os três não eu só achei dois. Eu procurei essa porra mais cedo Ah, galera, sobre a dificuldade, tá no normal, beleza? Mentira que esse tiro... Mentira que eu errei esse tiro, mano Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui dentro, que aqui dentro tem uma maleta, se não me engano, tem um kit. O que, é que tem aqui? A granada. Tem umas paradinhas eu acho que isso aqui é pra explodir. É faz parte da missão explodir isso aí. Missão secundária. Rapaz, minha vida já tá no relo. Deixa eu pegar aqui um. A vidinha de exclusão, o quê? Tem um kit aqui, ó. Vou subir lá pra pegar esses caras lá. Lá em cima tem uma subezinha, essa sub é muito boa. Pegamos o um mapa aqui Deixa eu ver se aqui dentro tem um notebook Não, não tem notebook aqui Cara, cadê O fucking Munição Aqui tem o que? Aqui não tem nada Também não tem nada, mano Como que eu não achei aquele notebook, velho? Acho que eu vou de Não, vamos de Vamos manter do jeito que tá aqui mesmo Vamos descer aqui. O cara tancou um tiro de 12 no peito, meu irmão. A munição da doce está acabando, mano. Vamos dar um colete. Aceito. Mais um de três, mano. Eita. Ah mano, falar que esses tiros não estão sendo na cabeça tá é de zoeiro comigo Limonga? É granada. Não é limonga, manga não. A acessibilidade é muito. é muito pesada, mano. Completamente diferente do que nós estamos acostumados a jogar hoje em dia. Atrapalha, meio que atrapalha um pouco. Ver se lá atrás tem alguma coisa. Falta eu achar o O Notch, notch Bake. A vidinha aqui. Ah, opa! Bagulhinho de arma aqui, cara. Escondidinho. nova celular. E dá pra passar aqui? e mano. Abriu acesso aqui. Ó. Ah, munição de 12. Carrega, meu bem. Ah, pô, Que volta lá pro início. Nice, nice, nice. Eu passei aqui e não vi essa munição de doce mais cedo. Ou eu tava com munição cheia? Não tem isso, né? Não tem isso, né? Vambora, galera, vambora. é nada que pra nós, não. Pegamos o que, que pegar. Deixa eu ver dentro do latão aqui. Porra, cadê o notebook, velho? Quase tá quase acabando já. Eu não sei onde tá esse notebook. O maluco lá dentro lá me cubando no tiro. Vamos ah, ver se eu tô na esquina, rapaz. Mano, olha esse jogo pro Playstation 2, velho. Rapaz. Os caras podiam lançar, meter um look e fazer um Black 2. Que porra é essa? Porra, teleportei. Os caras podiam meter um louco e fazer um Black 2, tipo como? Boladão, mano. Ia ser muito louco se os caras metessem um Black 2 aqui, velho. Lá em cima veio de co desse é cara. Coda é esse cara. Granada. Toma, cuzão. Mano, eu tô teleportando do nada. Eu acho que deve ser erro do emulador. Pera aí, pera aí, peraí, aí, Deixa pera aí. ver se eu acho alguma coisa aqui, Angelar. Calma aí. Calma aí que eu quero ver se eu acho alguma coisa. Mano, é muito gostosinho jogar com essa duas, velho. Você é louco. Calma aí, seus viados. Para de atirar em mim. Pô, aqui não tem nada da missão não, mano. Sério? Não notebookzinho, nem nada. Porra, não tem nada não. hein querer fazer 100% aqui no stage. Deixa eu pegar aquele corno lá logo. Cadê o corno? Vai corno, cadê você? Epa, o corno tá brabo. Eita Rapaz, e dá dano pra caralho, tá? Morre corno Não podia pegar o RPG lá embaixo, né? Ah, toma filho da puta Eu podia ter pego o RPG lá embaixo Pra fazer um bagulho bonito, né? Eu sou burro, não esquenta não O RPG dá dano pra caralho, meu irmão Quem que eu vou comer o rabo aqui? E mano, eu vou fazer um bagulho bonito é aqui, ó. Pera aí. Na moral. Toma, pra vocês largar de ser Pronto, garrei quem. Ah, tá de zoeira. O boneco garrou. O boneco garrou, caralho. Como é que eu saio daqui agora, tio? ei vou morrer, mano Ah, não, mané. Vou morrer de... Ah, palhaçada que o boneco agarrou. Ah, mané. Aí me foge Ô, o boneco agarrou, cara. Ah, não. Vou ter que fazer de novo, velho. Tá de zoeira comigo. Ah, vou dar um save aqui. Ah, não. O foda é eu salvar aqui e voltar daqui agarrado. Então eu podia tentar salvar e recarregar. Eu acho que deu ruim, hein? O agarrou mesmo. É, eu vou ter que me matar, cara. Tem jeito não. Eis a porrada final. Ah, não. Ah, cara. Ah, tá de zoeiro comigo, mano. Ah, parece sacanagem que eu vou ter que morrer depois de ter feito a fase inteira, praticamente. Sacanagem que eu tive que morrer depois de fazer a fase inteira. Tipo, inteira, inteira, inteira. Não, cara. Eu devia ter salvo, cara. Dei mole demais. Dei mole demais. Vamos voltar lá. Não faz mal, não. Vou de pistola, cara. Fiquei com raio. Vou usar a 47 não. Vou de pistolinha. Vamos de pistola, galera. sextu. Oh, meu vacilão. Tá me tirando? Mentira! Não, essa aí foi. Esse aí foi, mano. Cara, a acessibilidade é muito dura. E ela correndo pra caralho. Corre não, mané. Corre não. Cola aí. Corre não, mané. Ah, cabecinha, cabecinha, cabecinha. Corre não, mané. Só cabecinha. Só cabecinha brotando. Corre não, doido. Corre não. Fica paradinho do jeito que eu quero. Pô, eu vou de pistolinha aqui, rapaz. Vou de pistolinha para vocês. Pistolinha pra vocês. Deixa eu estourar aquela parada ali. Pô, tomara que eu não trave de novo, né? Granada. Eu tô morrendo. Tô morrendo. Toma um, tomar um energético aqui. Acertei a granada em mim. Estourar aquela parada ali. Esse jogo é muito bonito, mano. Calma, tá doido. Ah, esqueci de estourar aquele cara lá. Pô, tem que estourar ele lá, né? Calma aí. Senão ele vai ficar enchendo o saco. Não dá pra ir por aqui, não. O cara aguenta tiro pra caralho, hein? Morre, doido. da Cara só headshot, mano essa não o cara tá pesado demais com a pistolinha. E o largar de bicho embora vambora! Tem nada para pegar aqui em cima, não? Tem não? Em cima, acho que não tem nada para pegar. Não abriu lá o museu. deixei lá em cima. Lá eu quero que atacar as paradas que tem lá. vidinha vem cá. Oh, tem mais gente aqui, mano. dá sua cabeça. Oh, porra, não acerta é o cara não. quero cara dá headshot aqui no carinha. Bota a cabecinha, bota a cabecinha. Ai da puta. Toma, presente. Dia das mães. cara ah, acerta um tiro, não consigo ver nada, velho. Ah, vou matar esse cara. Ah, não, velho. Tá de sacanagem comigo. O jogo dá umas bugadas de renderização, que eu não sei o que, que é isso, velho. Ah, não dá pra jogar. Ele trava, mano. Aqui, ó. Buguei no chão de novo. Pô, deixa eu tentar salvar aqui e recarregar, velho. O foda é eu salvar e recarregar e... E voltar, tipo, com ele bugado. Ah, não. Voltou de novo. Ah, velho. Tá de zoeiro comigo. Eu não vou passar dessa fase Galera, vamos sentar o ferro aqui, vamos rápido. Eu vou pegar o objetivo nenhum não. Vou pegar o objetivo nenhum, não. Vou andar logo, porque tá me trollando. O joguinho tá me trollando. Não adianta fazer gameplay bonita não. Até gameplay bonita, não. Vamos logo. O joguinho tá trolando. Vamos embora logo. Agora de gameplay bonito tá me ferrando. Vamos acabar lá com essa porra dessa fase? Que até eu já enjoei, mano. Tomar banho, rapaz. O bagulho trava do nada, meu irmão. Queria fazer os objetivos pá, completinho. Dá pra ficar travando assim. Não vou fazer objetivo nenhum, não. Toma granada pra você largar esse besta. Toma, toma, morre, morre também, morre, agado Perdi a paciência. Chora não rapá, é tiro de 12 na cara Porra é essa Caralho, tomei na tarrasqueta aqui hein? Mano, tá vendo? Olha os bug que dá Eu nem sei onde eu tô mais, mano né? E deixa eu passar aqui, mano, como é? Explode caminhão. Ah, o caminhão não explode não, cara. O cara explode o caminhão. Então toma, vagabundada. Eu sei que eu tô morrendo. Não preciso me informar. Eu tô com pressa. Vem. Quem vai sair daqui? Ninguém. Acabou. Vambora. Ah, fazer objetivo. Tô morrendo. Não é fazer objetivo? até tem objetivo, não. Vamos descer o tiro todo mundo. Passar logo. Normal, dificulte. Não peguei objetivo nenhum. Pô, o boneco buga, velho. Confirmar. Yes, yes, yes, yes. Ok, continue, confie normal, é só tem habilidade, só tem normal e fácil mesmo, então vamos normal. O jogo não disponibiliza a a... A dificuldade maior. Why? Charlie Dean was down, I wasn't gonna let this guy get away. The hallway e o primeiro foi clear. I heard movement above and made my way up. And that's when I saw him. The fourth guy? Yeah, the fourth guy. The after action report you filed states he got the drop on you. But he doesn't fire. Why? He was American. Not Russian. Not German. Not Chechen. American. Interesting. And how do you know that? He spoke to me. what did this American say to you? I can't remember. RP just can quietly, everything's blank after that. And your next assignment? Doubleheader. Destroy a seventh wave weapons cache and stronghold at Nashran. You were ordered to RV with a Lieutenant McCarver en route to the objective? Yes. Would have been a breeze if the maps and the intel on the border crossing wasn't out of date. The only thing right about it was the farm. Cara, mano, olha esse jogo pra época, velho. Sem zoeira, olha esse jogo pra época, mano. Jogo é lindo demais, velho. Não temos armas. Explodir esse barraco? O, quê? o que, é que dá quando se explode o barraco? Nada. Só pelo prazer de explodir o barraco. Mano, olha esse jogo pro PlayStation 2, velho. Meu amigo, o jogo é lindo demais. Pablo 21 Joga é lindo demais para um PlayStation 2, galera. Vocês não entendem isso. no que vai cheguei essa floresta toda, Eu sempre passava batido. Tem altos caminhos aqui, né? Sempre passei batido na na florestinha aqui, é. É tão parada aqui dentro. Bravo 3, target neutralized. Deve ser coisa da missão. Alguma coisa pra explodir aqui não. Até que não. Até tá aqui não. Não é pra explodir não, ué. Estranho. Aí em cima o que que tem? aqui não tem nada pô galera eu nunca tive o prazer de, de explorar essa floresta toda não na época a gente sempre ficava com medo de morrer e tal e passava tentava ir embora ir embora logo pro objetivo sem enrolação da cá tem o um que casinha pô daqui foi de onde eu vim mano que isso ele foi de onde eu vim, mané. Vamos embora então. Ali foi a parada que eu explodi, não foi? Então, daqui foi, daqui foi o bagulho que eu, que eu entrei agora. É isso mesmo. Tem esse caminho aqui, tem um lá em cima. Pô, na época a gente eu achava isso aqui tão gigante, mano. É tão pequenininho comparado aos games que nós temos hoje. Como é que na época eu achava isso aqui gigantesco, grande pra caralho? Ó, o maluco morreu. O maluco tomou tiro lá. Caiu aqui, mano. Ele me viu pra é dois. Você não me viu não? Tá que você me viu? Você não me viu não. Me viu pra quê? Porra, muito bonito, velho. Ah, sem zoeira, o jovem de PlayStation 2 é muito bonito. Kit full. Nenhum boneco não corre, né? Porque só nessa bostinha aqui. Oi, oh, yeah. Oi, oh, é yeah, fucking 12. Oi, é. Oi, é fucking 12. Qual foi, mané? Tá gritando em de quê? E tome. Larga esse besta. Why am I? Two one, this is three. Do you copy? Vocês estão achando o que da vida de vocês, rapaz? Eita, tem mais gente. Corre não, doido. aquele save aqui galera pouca coisa a gente reseta daqui ah, aqui é o caminho alternativo pô posso passar por aqui posso passar lá pela grade se eu não me engano eu sempre passava pela grade porque era mais fácil tinha menos inimigo vamos fazer os dois para honrar eu sempre passava por aqui, ó. Antigamente, antigamente não, quando eu era moleque, né? Eu passava era por aqui, ó. tinha menos inimigo do que lá pela Bota cara. Vacilão. Se eu pego essa K quarenta se eu continuo com a pistolinha. Bom, o túnico vinha da eita. O vacilão. Já limpou? Já limpou Já limpou os dentes hoje? está com a bala agarrada aí Ah, tá, porque de onde eu vim O um buraquinho ali pá. Ok, deixa eu dar uma olhada nesse baixo da ponte aqui Se não me engano sempre tinha um, um cadáver aqui Por que nessa época eles não colocaram o botão de correr nos bonequinhos? Mané, está pegando. Toma, cuzão. Toma, vacilão! Eu tô tomando tiro pra caralho, mano. Deixa eu usar um kit aqui. É só passar? É só passar, hein? Cadê a Ó, ah, vacilão, mano! Nossa parada que explode ali, cadê? Tiro na cabeça dele e não sai de jeito nenhum. Para de se mexer, arrombado. Aê. Tanto tiro, gente. Calma, porque que tanta violência? Morre, desgraça. e não é pouco tiro não é tiro pra caralho rapaz até que é difícil cara essa parte aqui pra que que eu usei ah, o oh caralho da minha maleta hein? Ver se eu tô na esquina, rapaz. Esses caras estão me tirando. Ah, acabou a munição da minha pistolinha. Tem gente viva ainda? Os caras é duram na queda, velho. Vou me jogar aqui, hein. Vambora. Vou investigar essa casa aqui. Toma presente aniversário e não foi granada, não, mano. Foi pedra que eu joguei, explodiu. Foi mal a ah, morreu, tadinho. Morreu uma vacila. Isso aí, hein? matar o cara, troco de nada. Em eu dar um save aqui. Porque se bugar, eu volto daqui. que tem um que para Ih, rapaz, tem você. Rapaz, eu sou ruim de tiro pra caralho. maluco é cego também. Oi. Tomei. Ah, dois de cinco. Beleza. Só continuar, galera. Ih, o cadáver do cara agarrado aqui. Ih, rapaz, RPG. Esse RPG aí é. Lagar ah, grandes coisas, né? deixa eu ver o que, que tem dentro da casa aqui. Eu acho que eu deixei um cofre pra trás, hein? granada. Beleza, K47. Pai, meu pistolinho tá sem munição. Vou pegar uma K47. Tô sem munição, mano. Morre pessoal Essa música é muito nostálgica, mano. Cê é louco! Top Galera, assim, é, eu, eu não entendo porque a, na nossa época esse jogo era tão difícil. Eu acho que qualquer moleque de, que joga qualquer Call of Duty hoje em dia passa desse jogo que bem easy, cara. Não é uma é grande coisas, não. Ah, os moleques de hoje em dia eu acho que, que joga Call of Dutyzinho aí, um Free Firezinho, pra eles deve ser isso esse jogo. É porque na época a gente não era acostumado com FPS, beber outras pessoas e tal... Sei lá, cara. Não, tinha muito jogo de primeira pessoa. Sei lá, cara. Era muito difícil. Mas jogando assim agora, eu não acho lagrantes coisas, não. Morre, mano. Read me, now play, forward out. Ah, tira a cabeça daí, só. Dá tanta munição nesse jogo, que é tão tranquilo você ficar ruxando. Vou usar um kitzinho aqui, tô na Tô na metade. Hein? Se eu não me engano, tinha que subir. É aqui que eu subo? É. É aqui que eu subo. Só não ataquei carinha lá, só porque eu tô com raiva dele. Deixa eu se um tiro na cabeça dele. É muito difícil controlar, mano. Não tem sensibilidade. A mira do jogo é muito difícil de controlar, mano. Não tem sensibilidade. saber que se foda que nós vamos é de doze toma mano vacilão carinho age This is three, I'm taking out hard targets in the area. ele quase morrendo né Gosto do tiro da dois por isso a Abate e rebenta Vou pegar uns kitzinho aqui que porra fiquei na merda hein Pô, lá em cima tinha umas paradas para pegar hein Tô Precisando achar umas umas curinha granada a ah, maletinha aqui ó maletinha pelo menos uma maletinha já dá para mim continuar e outra maletinha aqui e tá safe tá safe preciso voltar lá atrás não ter, não tem nada ali do outro lado também não tem nada vambora made safe. Minimal resistance. To RV. é aqui eu tenho que seguir pela fl pela floresta cara olha que música, velho. Ah, é, não é por aqui não? Tô parecendo aqueles agentes 007, mano. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Olha que trilha sonora. sonora incrível, cara. Sem zoeira. Eu parada na minha cara, mano. Ó, oh, explodi, explodiu, explodiu. não matei quem eu queria matar. Bom, tem 47 balas de 12 ainda. Tem um kitzinho aqui. To full life. E vai ter o cara mais difícil de todos aqui, que é o carinha da 12. Que bicho é chato pra caralho. Ele vai pular na minha cara, mano. Eu já vou preparar a granada pra ele. Ele sentiu o gosto. Aqui não tem nada não? Tem não, pô. Deixa eu ver aqui. Ah, vou explodir separado aqui, mano. Né? Explosãozinha fraquinha. Cadê? Caminha pra cá. Vamos Ih, rapaz, não tem volta mais não, hein? Caiu aqui já era, hein? Corre não, vacilão. Epicência tem essa com nós não. Area clear, moving in. Vídeo 2 dele dói, bicho. Então, de HP que tira. Não fase grande pra caramba também. Beleza, tá quase acabando. Deixa eu dar uma subidita pra cá. Deixa eu subir pra cá. Que eu quero ir por cima. Morre, mané. Quem que tá tirando em mim? Lá da China, velho. Ih, mano. Não gosto de jogar de AK-47. Não, meu negócio é 12. Ih, tô sem granada. Cadê o outro vacilão? Toma. Trouxa. não tem nada Continuo reto ou vou pra cá? Não lembro Deixa eu ir pra cá Vai dar no mesmo lugar? Rapaz, olha o tamanho de um mapa desse aqui pra um Playstation 2. Você tá ligado no que, no que eu tô querendo dizer pra vocês? Oi, isso é hora, dozinha? É, a doze descarregou bem na bem no momento que não podia hein? soubesse eu tinha ruxado a K47 no corno deles Parece uma ponto 50, meu irmão. Com a 47. Tá mais pra ponto 50. Cara, olha o tamanho desse mapa, mano. Pra um Playstation 2, velho. Vambora. embora. É nada pra cá. Farmhouse Now, I say again, Farmhouse Now RB is empty, what is your situation? Hum, essa parte aqui é God, hein? Como tá a 12? Ih, rapaz, que é munição pra caralho de 12. A doze tá calibradinha. A doze tá calibradinha. Vamos catar uma granada aqui. O que mais tem aqui? Não tem mais nada. Essas coisas para explodir aqui eu vou deixar para explodir quando o pessoal vir. Vou explodir isso aqui, né? Só de zoas. Pô, tomei dano pra caralho daquilo ali não Tem nada aqui dentro Tá, vamos startar aqui a missão Eu gastei minhas granadas que eu não tenho tudo Hum, granadinha. Eu gostei. Se eu não me engano, tem que explodir essas porra Para os caras começarem a vir. Vamos lá. Eu não lembro mais, não. Mas eu acho que é isso mesmo. Ah, já começaram a ver já. Os barulhinhos do helicóptero. Eu esqueci o que, é que faz para ir para estar a missão, hein? Os caras começaram a vir, mano. Ih, lembro não. Tinha que... Ah, é. Tem que subir lá em cima desse barraco aqui, ó. Aí eles vão começar a vir. Coletinho ali. Pá. É isso mesmo Começando a minha 12 Um negocinho Ih, vai começar a vir agora Os... Os vacilão Antômicus Cadê cuzão. Cadê mais alguém? Ah, achei que tinha alguém atrás de mim rapaz tem alguém atrás de mim mano. qual foi da tua doido como que você entra no meu barraco assim sem pedir permissão mané Ih, rapaz, você é pesado. Tinha esquecido desse cara. O cara me deu dano pra caramba, desprevenido. Posso pegar outro desse desprevenido, se não. de quê, hein? Ivo de quê? Tá me chamando de erro por quê? Eita porra, tiro pra caralho. Para de se mexer, vacilão, fica parado. Isso fica parado para me house style menos This Move now. Move now. Moving out. Moving out. in. Pô, tem uns um caras vivos aí, né? Ratapulho, cadê tu, ratapulho? Ratapulho. Toma rata pulho. Para de se mexer, rata pulho. Fique parado por gentileza. O maluco quando deu tiro pra caralho, hein? Posso seguir? Não lembro mais. E a partir de agora eu já não lembro mais não. E qual foi desse cara? Ah, tô chegando aí, calma aí, pô. Calma aí que eu tô chegando aí. Eita porra, toma. Ajudaria o maluco de 12 ali, hein? É, tu joga a granada em mim, velho. Matei vocês. Dois de 5. Falta matar mais um bocado de gente. Vamos lá atrás deles. nesse barraco aqui esse barraco aqui já foi todo mundo Agora que começou a musiquinha legal. Quem tá tirando em mim nessa porra? Tá vendo de onde se tiro Hum, Rata eu tô aqui dentro. Eita porra! Eu tô aqui a granada em mim mesmo, né? E falta só mais uma cefa. Hum, achei. Ih, granadinha pro céu. Já era, mano. Já era, foi que foi. Será que eu consigo zerar aqui isso hoje ainda? Carver had information on the American. I'm not sure I follow Keller started grilling me on 7th Wave. I told him what I knew. And what was that? <sighs> Rumors mostly. There was talk of an American running training camps in Afghanistan. Freelance guerrilla group in the Philippines with America American advisor. You know, stories like that. And you believed them? Not at first. But then the blanks started filling in. What blanks? Operation Cleopatra. The first time I heard the name William Lennox was when I was posted in Langley. Lennox was a wet work specialist, S4 As assassin. Cleopatra was meant to prevent the terrorist bombing in the center of Cairo. It was a disaster. The bomb exploded, killed a lot of people, including Lennox. At least that's what Division thought. Three months later... Turned up in Moscow, two weeks after in Seoul. Then Belgrade, Belfast, London, always one step ahead. And you think Lennox is connected to Seventh Wave? Connected? <laughs> he started the whole thing. McCarver was brought in yesterday. So how did you know she had info on the American? Sergeant Solomon was in her unit, he tipped me off. Coincidence, that's all. I don't believe in coincidence. What was your brief on the next stop? McCarver wanted an access of advance from the east. The plan was to cross the cemetery on the edge of Nazran and then hit the steel plant on the far side. We were less than a click away when we got hit. Vamos que vamos, galera. Essa fase é muito top, mano. Eu não lembro são quantas fases, não. Eu lembro que essa fase que é top. out of the way. Keep your head on a swivel. Intel snipers na in área. Ah, cara, vai ter os snipers aqui, velho. Ele não dá pouco dano não, dá dano pra caramba. Não, é Ah, boca? boa, Vou ficar me assistindo, mano. Cadê o Sniper? Uh. Agora começamos a falar minha língua. Não? We got more Pô, tô gastando os meus tô gastando meus kit e tudo mano Eu nem sabia tá vendo gente pra caralho também Cadê? Matei. Meu amigo. Meu amigo. O cara parado eu erro, velho. Ah, não, velho. Tá de troco, meu. O cara da 12, mano. Cara dá doze, mano, tá doido. Escada dele aqui, boa. Nho, nho, nho. Ainda tem um fio de pular. Toma tá, vacilão. Let's go! Vambora, vambora! Pô, cara, tem um tudinho, mano. Né? Trocando a mira lá, esqueci, velho. Uma vacila, hein? Os coletes não, meu. Escurinha. Essa fase que é muito boa, mano. Eu curto essa fase aqui, velho. A paradinha da arma se mexendo, mano. Né? Você é louco é louco nós estamos falando um playstation 2 mano e lá qual foi é que é esse cara lá que é uma esse a granada ah, ela aí eu vou preciso achar um kitzinho mas temos kit tudo vamos dizer que eu não vou achar kit aqui mano. A dizer que não tem um kitzinho aqui perdido. Rapaz, pior que não tem não, hein? O pior é que não tem não, hein? Pô, oh, tinha que colocar silenciador o tempo todo aqui, cara. Tô vacilando. Será que tem mais sniper aqui? Mas a princípio eu não tô vendo não. Olha lá o cambrito lá, ó. Mata esse cara aí doido. Eu acho que eu vi alguém ali. Hein? Eu eu acho que eu vi um gatinho ou não. Gatinho. Caralho, fui pego de desprevenidaço aqui, hein. Ai, ninguém deixou uma... ninguém deixou um um negocinho para pai rapaz uma curinha Pô, deixa eu dar uma olhada nessa igreja que cara tem que ter um tem que ter um colete aqui rapaz. não é possível de lá o sniper mano Eu podia ter deixado ele passar não ei Eita, teleportei mano. Aqui deve ter nada não? Tem não tem minha morte. Vou até dar um save aqui, porque se travou agora, pode travar de novo. Acabou foi a minha munição. Snipe também só tem três. Partiu K 47 e sete. Tô sem tô sem hp nenhuma né E vou é morrer, hein. Desculpa, galera. Pô sem HP do jeito que eu tô aqui, eu vou morrer. Aí, alguém podia deixar um kitzinho. Ah, pô, achei um kit aqui, mano. Tava na hora já, hein. Ih, rapaz, é RPG, hein. I know snipe it. Use the trenches for cover. Don't give away your position unless you have a clear shot. Morre Vaselão. meu deus oh, galera desculpa o pai aí hein? Pai, eu preciso de kit eita prela onde eu tô que teleportei carai Esse cara vai me matar, isso sim. A snipe não quer mirar. Esse pegou na lata, mano. Mais um tiro desse eu morro. Ih, rapaz, com certeza, mais um vou pro ferro. O oh, Bel eu tô agarrado aqui, eu não tem que ser como descer. Precisão dessa arma é horrível, mano. Vai acabar morrendo que sou eu isso sim. Eita porra! E ferrei Então é isso galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Live de hoje vai se encerrando por aqui. Voltaremos com o final de Black. Já, já. Valeu, galerinha. Abraço a vocês.